Bom dia meus irmãos, graça e paz. Quero comentar a todos vocês e dizer que para mim é uma honra poder estar com vocês nessa aula na área financeira, fazendo parte, né, da mentoria do Pastor Naô, líder vencedor. E o nosso texto hoje, nosso título hoje, né, chaves para o sucesso na sua vida profissional. Meus irmãos, é muito importante que a gente entenda que o Senhor tem um propósito para nós e não há acidentes na nossa vida. Nós não vivemos uma vida acidental. Mas claro que a gente colhe aquilo que plantou. As coisas têm consequências, as decisões, as atitudes, tudo tem consequência. E não é à toa que na vida financeira também. Mas olha que coisa curiosa. Um dos pontos que mais causa estresse e angústia nas pessoas, é, e em todos os perfis, tem a ver com a vida financeira. E aí é uma área das nossas vidas que a gente precisa não apenas vigiar com quem tem medo, mas ter um papel ativo, dinâmico, é, ter mais controle sobre as circunstâncias ainda que você não tenha necessariamente controle sobre o que você ganha talvez você esteja um determinado tipo de emprego numa área de trabalho você não tem muito mais o que fazer para ganhar dinheiro mas é muito importante entender que o senhor tem coisas grandes para você tem coisas boas para você ainda que possa parecer pequeno para outros é muito importante que a nossa vida financeira esteja em ordem e em ordem eu não quero dizer que apenas pagando contas eu duvido que Deus tenha nos criado apenas para uma vida de pagar boletos, né? como obrigações. É bom pagar boleto de coisas é, interessantes, um imóvel novo que você comprou, etc. Aqui vem uma pergunta. Como você gostaria que fosse a sua vida financeira? Certamente sem estresse. Certamente uma vida próspera, onde você consegue pagar todas as suas despesas no mês e ter sobras. Sobras para o quê? para os seus projetos de vida. Mas a pergunta é, você tem projetos de vida? Você sabe para onde vai? É, tem uma frase famosa que diz que se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu espero que esse não seja o seu caso. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? A minha ideia aqui é trazer conceitos que possam ser muito úteis para você de forma prática no dia a dia. Algo que te permita ter um mapa, né? um mapa financeiro da sua vida. Tá? É Um roteiro e depois você, obviamente, vai ter ali os caminhos. Imagine um cenário na, na natureza em que você tem um destino e até chegar lá você vai ter desafios, montanhas, rios, florestas, etc. A bússola é importante você entender que sempre vai apontar para o norte. Ela nunca está errada. O ponteiro nunca está errado. Está sempre para o norte. A gente é que às vezes está na direção errada, então é muito importante saber onde está o norte. Por isso é importante saber para onde vai. Mas saber para onde vai, em termos de finanças pessoais, é dizer o seguinte, eu quero uma vida abundante, eu quero uma vida próspera, eu quero uma vida equilibrada, eu quero uma vida que testemunhe sobre o que Deus fez na minha vida, me tirar da zona de conforto, me fazer acreditar que eu posso prestar um outro concurso, além daquele que eu já sou funcionário, é, eu tenho novos níveis. É, um, um dos nossos pastores diz, é, você não pode parar, nós somos imparáveis. É, quem sabe Deus esteja através dessa aula abrindo... Algo novo para você. O desafio seria viver como Abraão, que viveu em movimento. Ele estava sempre pronto para o próximo destino onde Deus mandasse. E ele sabia que só Deus iria dizer para ele a hora de parar. E não o desejo de uma zona de conforto com quem tem medo de fazer coisas novas. Que o Senhor te dê aquela mesma disposição de Abraão de viver em movimento e que na sua vida financeira isso se reflita de tal maneira que a sua vida financeira, a sua prosperidade profissional, econômica, se reflita também na sua vida familiar e no testemunho que você dá àqueles que observam a história da sua vida. E não se engane, tem muita gente te observando. E o Senhor quer usar a sua história de vida para ser glorificado. E como é que Ele faz isso? Nos dando o privilégio de filhos. Lembra que o filho pródigo, o irmão do filho pródigo diz Pai, mas eu fiquei todos esses anos te servindo e o Senhor nunca assou nenhum cabrito para mim? E o que é que o pai do filho pródigo diz? Filho, era tudo teu. Era só usar e desfrutar. Então, que a gente possa aprender a desfrutar o que o senhor tem para nós. O ponto importante que nós vamos falar hoje, é, eu vou usar aqui o quadro financeiro para te dar essa visão geral. Vou te contar um pouco os conceitos que possam ser úteis nas suas tomadas de decisão. É, então vamos lá. Eu chamo isso aqui de linha da vida, né? É, eu gosto de pensar nisso num quadro financeiro. Todos nós estamos trabalhando no dia a dia com o objetivo de formarmos uma reserva financeira que no futuro nos permita viver sem depender de trabalhar. Veja bem, estou falando não precisar trabalhar pelo sustento. Você trabalha para se manter vivo, ativo, etc. e continuar prosperando. Mas ninguém quer ser obrigado a trabalhar a vida inteira. Então é importante pensar que estamos todos nesse desafio. Mas olha que coisa curiosa. A gente começa a juntar dinheiro e gasta com alguma coisa. Né? A gente começa a juntar dinheiro e aí vem as distrações para o nosso dinheiro. Não é assim? A gente começa a juntar, lá, troca de carro. Eu começo a juntar, casa uma filha. Eu começo a juntar, reforma a minha casa. E por aí vai. Faço uma viagem. E, gente, isso é parte da vida, tem que viver mesmo. Mas uma parte das suas reservas, da sua renda, precisa ser focada em construir um patrimônio que te dê liberdade financeira. Liberdade financeira te permite, então, é, trabalhar, controlar seus horários, poder pedir demissão, inclusive, se o caso é trabalho, porque você consegue ter uma renda produzida pelo seu patrimônio ou seus negócios e não tanto pelo seu trabalho como sendo o negócio. Vamos pegar o caso de um jogador de futebol, ou um representante comercial, é, ou um dentista, né, um odontólogo, ele é um negócio. Então, quanto mais rápido você se libertar dessa dependência de você mesmo, inclusive, ter que trabalhar para gerar renda, melhor. A ideia aqui, então, é que pensando nisso, mas também pensando em viver com qualidade de vida, a gente encontre a balança ideal. A balança, esse peso é quanto eu devo guardar para o meu futuro e quanto eu devo viver separar para viver bem hoje. Então, algumas pessoas dizem, mas para que eu vou pensar no futuro se o importante é o hoje? Sim, o hoje do presente, e quando a gente fala de futuro, a gente fala de hoje do futuro. Por quê? Porque se eu abrir os olhos aqui aos 80 anos, ou aos 60, 60 65 anos de idade, esse dia também vai se chamar hoje. Então, o hoje, ele é o hoje de agora e o hoje do futuro. Interessante ter uma ideia de atemporalidade aqui, né? Eu tenho que ser independente, tá? não apenas estar por um período que eu trabalho e tenho renda. E se eu não tiver mais a renda? Então é importante pensar nisso. Quanto mais rápido você puder, puder ser livre é, financeiramente, melhor. Mas olha que interessante. Vamos lá. Outras coisas são relevantes aqui. Uma das decisões mais importantes na vida do homem, talvez a primeira maior decisão mais importante na vida do homem, seja a decisão de se casar, formar uma família. É uma responsabilidade grande. Dizer, sogrão, deixa que agora eu cuido. Né? É, é uma responsabilidade. Parabéns para vocês que já tomaram essa decisão. E uh, aconselho a outros tomar essa mesma decisão. Então é a grande decisão na vida de um homem, muitas coisas mudam. A segunda grande decisão é ter filhos e aumentar essa família. Não é nada fácil nos dias de hoje, mas nós sabemos em quem podemos confiar. Estamos formando as nossas famílias também, também para glorificar o Senhor e desfrutar todo esse projeto de Deus como família para nós. A terceira grande decisão na vida de um homem é justamente proteger essa família que ele formou. Então se você tem uma família... É extremamente importante atender as expectativas, sim, da família que você formou. É a terceira grande decisão. A quarta grande decisão na vida de um homem é a decisão de proteger as suas próprias finanças e essa capacidade de ter uma renda que mantenha essa qualidade de vida para a família. Pensando nisso, a partir da terceira grande decisão, que é cuidar da família que a gente formou, é muito relevante que a gente possa gerar aqui, uma herança para essa família o mais rápido possível. Por quê? Porque enquanto nós estamos olhando para o futuro, vivendo bem hoje e pensando em viver muitos anos depois, alguma coisa pode comprometer esse projeto, né? Uma morte prematura, por exemplo. E, e aqui eu quero abrir um parêntese para contar brevemente o caso do meu pai, um, um representante comercial, 38 anos de idade, no auge da sua carreira, estava buscando ser independente financeiramente, estava abrindo uma Autopeças para ele. Nessa época a gente tinha se mudado para Bahia, era o um mercado que estava aberto para representação na área dele, que era Autopeças, e, e ele estava com esses projetos e queria diminuir o ritmo de trabalho como representante comercial. Mas, lamentavelmente, numa discussão com um cliente, meu pai acabou sendo assassinado aos 38 anos, sem concluir o projeto, sem deixar a loja aberta, minha mãe, aos 32 anos de idade, havia pedido demissão de um banco para acompanhar o meu pai. Quatro filhos pequenos, longe da, da família, do núcleo familiar principal, né? É, foi um momento dramático. Minha mãe havia prestado o concurso e passado no concurso do Banco do Brasil. Um ano antes ela tinha passado, o banco não chamava. Dois meses depois da morte do meu pai, o banco chamou. Minha mãe pôde nos sustentar com aquele emprego no Banco do Brasil, que foi uma benção nas nossas vidas. Mas minha mãe nunca foi livre financeiramente, né? Ela dizia que o pior dia do mês era o dia que recebia o salário. E eu falei, mãe, mas não deveria ser o melhor dia? E ela disse, sim, mas eu recebo e passo para os donos e vejo o que sobra. Por quê? Porque ela tinha quatro filhos pequenos para sustentar e aquela era uma pressão muito grande. Minha mãe não tinha o direito de chutar o balde. Meu pai não tinha deixado nada muito preparado para que a gente, minha mãe, pudesse cuidar de nós. Qual foi a consequência disso? Minha mãe viveu uma vida sacrificial para nos sustentar. Que benção, que privilégio. Mas ela dizia, poxa, se seu pai tivesse deixado pelo menos uma reserva, a loja aberta, ou reserva pra gente abrir o um negócio, podia montar uma franquia, né? E eu seria uma mãe presente. Eu levaria vocês pra escola de manhã, poderia trabalhar, buscar vocês na escola, almoçar junto, fazer tarefa com vocês e ser uma mãe presente. Mas, lamentavelmente, minha mãe tinha que ir cedo o banco, deixar a gente na escola e voltar no final do dia, crendo que o senhor iria cuidar de nós, e o senhor fez isso mas minha mãe sentia falta de ser mais presente. Então, o senhor nos dá prudência, e a prudência tem que nos levar a ações, e uma delas é proteger essa família que a gente constituiu. Neste caso, estamos todos tentando construir patrimônio que vai ser formado por dinheiro, né? vai ser formado por investimentos, por participação em negócios, né? talvez você vai ter uma empresa, uma franquia, uma loja, uma oficina, algum negócio, né? empresas que vão te gerar aqui dividendos, você vai ter imóveis e você vai ter o seu imóvel principal ou mais de um, ou uma lancha, o que quer que você tenha como hobby. E este patrimônio é quem vai sustentar primeiro os patrimônios que geram passivo. Aqui são ativos, patrimônios que te geram receita. E essa receita, vamos dizer que seja aqui a partir de 65 anos de idade, vão sustentar você aqui na aposentadoria, e vão também sustentar as despesas daquilo que você tem e usa, como a sua casa principal. A sua casa principal, seu apartamento, quando você estiver aposentado, ou né, quando estiver mais velho, independente financeiramente, ele vai consumir receita. Então, dinheiro novo tem que continuar sendo produzido também para bancar esses patrimônios. Além da renda que você vai precisar para despesas e, e ter uma vida é, até melhor do que durante o período ativo aqui pela geração de renda. Mas enquanto estamos construindo isso, temos essa, essas concorrências aqui, que são as coisas que a gente gasta o dinheiro no dia a dia. Vou falar uma coisa importante para você. Dinheiro sem endereço se perde tentando achar um rumo. Portanto, dê endereço para o seu dinheiro. Porque se você não dá endereço para todo o dinheiro que você tem, mesmo aquilo que parece pouco se perde nunca vai virar grandes coisas. Então tem gente que não faz um investimento, não poupa, porque ele acha que sobra pouco no mês, então não é dinheiro suficiente para poupar, é um grande engano. Admira a cultura asiática, em que vários deles, sabendo que inclusive não terão é, ajuda do governo na aposentadoria, eles vão poupando de tal forma que se ele tem um salário de 10 mil reais e gasta 5 mil, 6 mil, 7 mil para se sustentar no dia a dia só as despesas, eles investem a diferença. E só com o lucro desses investimentos é que eles compram camisa nova, um sapato, Troca de carro com lucro e não com a sobra do salário. Sobra de salário é sempre para investir. É uma disciplina que a maioria dos brasileiros não tem, nem tem a pretensão de que você tenha também, mas nós vamos partir do pressuposto de que a gente vai conseguir, pelo menos, poupar alguma coisa. Dê endereço para o seu dinheiro para que ele não se perca no meio do caminho. Sabendo disso, nós pensamos o seguinte, nós não temos garantia de que vamos formar esse patrimônio. Não existe garantia, a não sei se você tenha herdado já tudo isso. Mas se é você quem tem que construir... Não há garantia. O que, é que você precisa primeiro? Saúde. Você, acima de tudo, tem que ter saúde. Com saúde você trabalha, tem emprego, etc., pode estudar, melhorar, até a renda. Você tendo saúde, trabalha. Quando trabalha, você tem renda. E aí o grande desafio passa a ser gastar menos do que ganha, para que você consiga poupar alguma coisa buscar o crescimento desta sobra para isso e as reservas que você vai usar no meio do caminho. Também temos outra coisa para a gente considerar e aqui é importante que você também trase isso. Você precisa de uma reserva de emergência. Pessoal, reserva de emergência não é um dinheiro para investir necessariamente. Ele é um dinheiro para ficar aplicado, que é diferente de investir buscar crescimento. O dinheiro aplicado ele pode estar ali rendendo muito pouco, mas o grande foco aqui é disponibilidade. Quanto deveria ser a sua reserva de emergência? Entre três e seis meses de todas as suas despesas mensais. Pega aí o equivalente a um mês da sua despesa básica, multiplica por três ou seis. O ideal são seis. Se você tiver três já é um bom começo. Porque teve uma dificuldade, um mês que você faturou menos. Se for representante comercial, um médico ganha menos naquele mês, você está tranquilo. E se houver uma pandemia e fechar tudo, que hoje em dia a gente tem que considerar? Ou se a economia está no mau momento, você tem que, inclusive, fechar o negócio e procurar um emprego. Ou tem que reestruturar a sua empresa, ou estudar para uma nova carreira. Sucesso profissional ele tem a ver com essa liberdade também de não viver o estresse, a angústia da falta de equilíbrio nas finanças num momento crítico. E tem tanta gente que não se encontra nunca mais entra numa depressão terrível e alguns cometem coisas terríveis porque porque estão completamente perdidos sem controle deixa eu falar uma coisa nem eu nem você na verdade nunca tivemos o controle de nada confesse isso vou sugerir que você para a gente continuar aqui faça essa confissão senhor eu não tenho controle de nada liberta-me do medo de perder alguma coisa liberta-me do medo de ficar angustiado de ficar perdido na situação. Eu quero crer que quem tem o controle é o Senhor que nunca perdeu o controle de nada. Uma segunda confissão que eu gostaria que você fizesse que vai ser muito importante para sua vida toda e talvez seja a coisa mais importante é, nessa aula hoje. Confesse quem é o seu provedor. O seu provedor não é o curso que você fez. Seu, corredor, seu provedor não é a sua saúde, não é a sua inteligência nem o nicho de mercado que você pegou. Na verdade, o seu provedor é o Senhor. Traga isso como uma confissão e transforma essa confissão, inclusive, em algo da sua cultura familiar. Que os seus filhos vejam em você essa marca. Você confessa sempre que ele é o seu provedor de todas as coisas. O dinheiro é só parte disso. Porque, na verdade, ele te provê, inclusive, da capacidade de gerar recursos, de trabalhar e até a criatividade para coisas diferentes. Minha mãe dizia uma coisa. Meu filho, o Senhor não precisa de tempo para mudar a sua vida. É você que está levando tempo demais para aprender o que o Senhor quer te ensinar. Ficar, pelo menos, livre para poder viver as experiências do Senhor. Que você faça essas confissões e fique livre para tudo aquilo que o Senhor tem para você. Você tem saúde, trabalho, consegue gastar menos do que ganha e sobra, é, investe as sobras. Olha, tem muita gente, e aqui é um outro conceito que eu quero deixar para você. Tem muita gente que foca em isso aqui, ó, pagar boleto... E economizar. Isso é maravilhoso, mas tem que ser uma decisão urgente e imediata do agora, apenas para a reestruturação. A sua mente não pode estar focada, presa em sempre cortar gastos, cortar gastos. Isso pode até acontecer, mas não pode ser o seu foco. O seu foco tem que ser em produzir mais, ganhar mais. E deixa o Espírito Santo te dizer o que é o mais que ele tem para você. Porque também vai ter a hora de diminuir o ritmo e acalmar. Porque senão você transforma a ambição em ganância. E é muito importante que para a sua saúde... Financeira e a, a, o seu sucesso na vida profissional, você precisa separar bem o que é ambição, que é buscar tudo aquilo que Deus te fez capaz de alcançar, e separar da, a, da ganância, que é querer coisas que você não tem autoridade para ter. Porque não é parte do. do você não passou pelo processo para ter. Então, cuidado. Na ganância você quer até o que é do outro, sem passar pelos processos que te dariam autoridade e, e, e a legitimidade sobre isso. Seja ambicioso, mas não ganancioso. Que o Senhor te abençoe e te ajude a, a, a tratar dessas diferenças. O que o Senhor quer que você tenha um olhar para isso aqui, ó o que sobra. Porque o que sobra é que vai virar as coisas tão agradáveis que você vai proporcionar para a sua família. É uma lancha? É uma chácara? É poder ir pescar quantas vezes quiser? É fazer viagens internacionais? É é proporcionar à sua família um período sabático em que você vai passar três meses no exterior, seis meses, um ano ou mais no exterior, e você está tudo certo, já estava programado. Qual é a liberdade financeira que se reflete através da sua prosperidade e abundância? Meus irmãos, a prosperidade é pagar tudo que você precisa pagar e não deve nada para ninguém ter alguma sobra. A abundância é o que sobra, e é com o que sobra que você, inclusive, abençoa outras pessoas. Você pode se tornar um investidor em projetos de outros, você pode financiar sonhos, inclusive os seus. Prospere, mas também tenha abundância. Deixa o senhor te mostrar isso aqui. Dentro desse aspecto, você precisa ter então a reserva de emergência para não viver os estresse de uma mudança repentina na sua ação. Aí você precisa criar um quadro aqui com projetos de até dois anos. Por exemplo, ah, vou fazer 50 anos aqui, dois anos, e eu preciso guardar aqui 30 mil reais para fazer uma festa e juntar toda a família. Né? Ou projetos de... 3 a 4 anos, 5 a 6 anos, e tudo que for para mais de 6 anos, ele vem para isso aqui. ó, Está construindo para a sua independência financeira, o seu futuro financeiro. Então, é, você começa a ter investimentos. O que eu quero dizer aqui é, todo o dinheiro que você vai gastar nesses próximos períodos, você consegue pôr numa uma planilha. Né? Eu vou fazer uma viagem para Israel, vou gastar 15 mil reais. Você já lança, quando? Ah, daqui a 3 anos. Então você já começa a poupar para isso, você já tem esse dinheiro, uma parte dele, investir em tipos de investimento com prazos mais longos. E aqui um grande, é, não é um segredo, mas um ponto muito importante nos investimentos. Quanto mais longo prazo, melhor a recompensa. Quanto mais alto o risco, e aqui eu digo de volatilidade, esse risco da volatilidade, já já falo sobre isso, é, quanto maior, maior a recompensa. Não tenha medo de investir em coisas mais arriscadas. O que você precisa saber é qual dinheiro é para isso. Sabia que nós temos tipos de dinheiro diferentes? Tem dinheiro que é para você gastar com a sua esposa no bom jantar. Tem dinheiro que é para você guardar para a sua aposentadoria. E tem dinheiro que é talvez para comprar aí as tralhas de pesca. Saiba os tipos de dinheiro que você tem e os encaixe por aqui. Isso vai ser muito importante. Retomando o assunto da volatilidade que eu acho que já cabe falar aqui. Volatilidade é o quanto um ativo sobe e desce. No caso de imóveis, a gente vê pouco isso porque você não está avaliando o preço de um imóvel todos os dias. Mas o imóvel também tem altos e baixos, né? A volatilidade, ela é arriscada e muita gente fala, nossa, perdi meu dinheiro que eu precisei resgatar é, no momento que estava ruim. Esse é o risco de alguns investimentos. É de você precisar no momento em que os ativos estão valendo menos. Se você tiver um tipo de dinheiro que é para isso mesmo, isso nunca vai ser um problema para você. Por quê? Porque você já tem as reservas alocadas para as emergências, inclusive... E o dinheiro para longo prazo, ele pode subir e descer, que não vai te afetar. Porque você não vai precisar tirar em momentos de baixa. Se você precisar, vai, pode ter perdas. Tomara que ao precisar o dinheiro esteja em alta. Estou falando de uma emergência, mexer antes do prazo. Mas se você tem uma conta de previdência, por exemplo, pensando em 20 anos, pense que lá dentro só deve ter o dinheiro que é para 20 anos. E vamos investir isso de uma forma mais adequada. No mercado financeiro também, mercado imobiliário e por aí vai. Já quero antecipar que se você quiser tratar sobre esses assuntos mais pontualmente falar dos seus números e ter uma noção geral e uma planilha como essa procura a gente e nós vamos direcionar você para um dos nossos profissionais ou a mim e vamos falar um pouco sobre o conceito das finanças pessoais e vamos te ajudar nisso. Separe nas, nesses períodos dia 1 um ano a dois anos três a quatro cinco a seis e mais de seis tudo que é mais de seis então e acima de cinco 6 anos vem para gerar receita e a pergunta é Quanto você precisaria para viver de uma forma independente hoje? Você conhece esse número? Para te ajudar, pense em alguém aposentado hoje que viva o estilo de vida que você gostaria de viver. Ah, não, sou um cara pacato, meu prazer é ir para a chácara no final de semana, juntar os amigos e jogar bola. Quanto custa isso? Né? Esse estilo de vida que te permite essa liberdade. Se o seu desejo é viajar muito viajar para o exterior, você tem outros perfis, não quero ter bens, eu quero ter experiências, eu quero viagem, eu formei bem meus filhos cada um cuida da própria história, gera o próprio valor, não preciso deixar nada para eles, deixar vai ser um privilégio, uma bênção, mas eu gasto o meu estilo de vida viajar e curtir, realmente conhecer, viver experiências. Cada um tem seu estilo, mas conheça o seu estilo e saiba quanto custa, quanto um aposentado com esse perfil, esse estilo de vida precisa hoje. Ah, não, 10 mil reais resolve, 5 mil resolve, 50 mil para bancar meu estilo de vida. Então você vai adequando isso, a gente também pode te ajudar nisso depois. Bom, o que pode comprometer isso aqui? Uma morte prematura, que é o que aconteceu com meu pai, como eu citei para vocês. Por isso é muito importante. Lembra que eu falei que a terceira maior decisão na vida de um homem é proteger essa família que ele formou? Eu me refiro a garantir uma herança antecipada. E como você faz isso? Você pode fazer através de um seguro de vida, por exemplo. Existem vários tipos de seguro de vida. Existe aqueles que a gente brinca que são seguro de morte né? é, tem que morrer para beneficiar alguém. É, mas na verdade, existem tipos de seguro e a gente pode te assessorar e identificar isso também. Mas em linhas gerais, você vai identificar o seguinte, quanto, vou pegar o meu exemplo, quanto a minha esposa precisa por mês para manter os nossos filhos com boa educação, boas roupas, é, um curso de idioma, esportes, é, experiências de vida, né? É, que permita que os meus filhos, mesmo que não esteja aqui, saibam que eu continuo sustentando eles. E que eles, ao entrar para a faculdade, ao sair da faculdade, terão uma boa independência também profissional e financeira, sucesso profissional e, consequentemente, uma liberdade financeira, porque eu tomei as providências daquilo que daria para eles a base, como se eu estivesse aqui. Então, pensa o seguinte. Meu filho presta vestibular e passa, e minha esposa pode chegar nele, mesmo que eu tenha falecido, e dizer, meu filho, seu pai estaria tão orgulhoso de você, e ele estaria tão feliz, e ele já sabia que esse dia aconteceria, e ele deixou uma reserva para pagar sua faculdade. Ao sair da faculdade falou meu filho, como seu pai estaria orgulhoso de você hoje? Ele deixou uma reserva aqui para você abrir um negócio, fazer uma especialização, o que quer que seja. É você, pai, é você, mãe, responsável pelos seus filhos, que tem que buscar essa solução, essa liberdade financeira também para os seus filhos é, terem aquilo que eles precisam com segurança financeira. Pensando nisso, a conta importante aqui é, vamos supor que a minha esposa, eu falecesse prematuramente, e ela precisa de uma renda de 12 mil reais por mês, só para citar um número. Para receber 12 mil por mês, e se a gente considerar um rendimento de 0,6 ao mês, ela precisaria aqui de 2 milhões de reais no banco, aplicados a 0,6 para ter uma renda de 12 mil. Nossa, não, 2 milhões é milionário. Gente, 2 milhões acaba rápido, 200 mil acaba rápido, 20 milhões acaba rápido. Se for mal administrado, não se engane, dinheiro não aceita desaforo. Tá? Então, cuide bem. O que a esposa, a minha instrução para minha esposa é... Se alguma coisa acontecer, pense na renda que eu já levo para casa todos os meses. Né? Estou citando aqui um número como exemplo para facilitar a conta. Pode ser 500 mil a 06, vai dar 3 mil reais por mês, certo? Você baixar os seus números, faça essa conta esse exercício com a sua esposa. Quanto é necessário para a escola dos seus filhos, um curso de idioma, um esporte, vestir-se bem, ter uma experiência social importante, educação e formar os seus filhos mesmo que você não esteja aqui? Por quanto tempo essa renda tem que durar? Pelo menos até que seu filho mais jovem complete 25 anos de idade. Se ele tem 3, faltariam 22. Faça a conta, 3 mil por mês, por exemplo, vezes 22 anos, né? Por mês, vezes 22 anos. É uma grana alta, que você vai sustentar a sua família com isso se estiver vivo. Mas se não estiver vivo, você também pode fazer isso. E o seguro de vida pode te ajudar muito. Procura um profissional, nos colocamos à disposição, mas procura um profissional para te ajudar a fazer essa conta, ok? E aqui você garantiu. Veja bem. Eu acabo de contratar a herança que eu mesmo vou construir se eu estiver vivo. Mas se eu falecer prematuramente, minha família sabe que já está tudo bem. Está tudo certo. Vão sofrer a minha falta, a minha perda, essa coisa de, da tristeza da ausência, mas não vão passar perdos financeiros desnecessários. Tem apertos que são saudáveis na vida, mas tem alguns que são desnecessários. Tá? Ter que abandonar a escola para trabalhar é complicado. É, o tamanho certo do seguro, alguns dizem, né? O do patrimônio para deixar para os filhos é... Não pode ser tanto que eles acham que não precisa mais fazer nada da vida e vão ficar uns à toas na vida. Vão ser um fracasso. Mas também não pode ser tão pouco que eles tenham que sacrificar a educação, estudo, etc. para sustentar a família. os irmãos, que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, te dê sabedoria para você olhar as suas finanças como algo de Deus. Algo ministerial na sua casa. Algo que... Todos os efeitos complementarão o testemunho que você dá para aqueles que te observam. Não estou dizendo para você ser uma pessoa ultra controlada em planilhas. Talvez não seja o seu perfil. Talvez você administre as coisas de forma mais empírica. Eu tenho que... eu ganho mais do que eu gasto. Tá? E sobra tanto. Como, como gerir melhor os meus investimentos? Pode ser esse o seu estilo. Ou você pode ser ultra disciplinado. Controla todas as planilhas. Mas talvez você também se perca... É, focando exclusivamente em economizar, em controlar a planilha, e percam grandes experiências e grande abundância, talvez, que o senhor tenha para você. Só o Espírito Santo pode te dar o aconselhamento ideal. O nosso papel como profissionais é sentar com você e identificar a sua identidade financeira. Né? Então, aqui fica uma parte dessa nossa aula uh, sobre finanças. Tudo isso vai refletir na sua vida profissional, o pastor já vem trazido, é, trazendo palavras sobre o seu sucesso na vida profissional. E eu quero, mais uma vez, me colocar à disposição. Se você tiver interesse acha que dá para aprender mais com isso, entra lá nas redes sociais, meu Instagram é arroba arãobernardes, ali você pode me mandar mensagem no direct e a gente pode tocar um pouco mais esse assunto, conhecendo os seus números especificamente. Deixo vocês aqui com essa palavra, com essa breve aula conceitual apenas sobre a saúde financeira. Tá um emaranhado de coisas, né? A gente vai fazer depois um quadro mais limpo para você, mas eu faço questão de deixar você aqui com a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Porque é através dessa paz que o Senhor vai te dar a direção do que faz sentido a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que as suas finanças sejam um reflexo da graça e do favor de Deus sobre a sua vida. E que os seus filhos e também as pessoas ao seu redor possam ver o quanto você é um homem abençoado, agraciado pelo favor de Deus. Deus te abençoe.